Boa tarde a todos. Queria dizer que foi hoje um dia muito especial e de muito prazer e uma honra receber em Brasil, no Brasil, a delegação composta pelo Ministro Francisco Bustijo, Ministro das Relações Exteriores, a Ministra Susana Arbelete, Ministra da Economia e o Ministro dos Transportes José Luiz Faleiro e também o Vice-Ministro de Transportes e Obras Públicas do Uruguai, Juan José é, durante Do lado brasileiro, estiveram presentes e não puderam continuar, porque outros compromissos na parte da tarde exigiram a presença deles. Estavam na parte da manhã o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Ministro dos Transportes, Renan Filho, o Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e o secretário-executivo do Ministério do de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa. Os temas tratados uh, são de grande importância e grande relevo para as relações bilaterais. São produto também da visita que o presidente Lula fez ao Uruguai na terceira semana de seu governo para declarar a importância que dá o Brasil durante essa sua nova administração, as relações bilaterais. Em pouco mais de, ou em menos de três semanas, o presidente esteve em Montevidéu, onde manteve uma, uma reunião de fôlego e de muito conteúdo com o presidente Lacage Paul, e determinaram que os ministros continuassem a discutir o tema. Também, em um prazo curto e bem reduzido, nos encontramos hoje para tomar as decisões que vamos anunciar em seguida. E também decidimos uh, reativar os, me os mecanismos bilaterais de, de consultação, como o grupo de alto nível e a reunião de alto nível, que estavam paralisados nos últimos anos, e trocamos ideias e posições sobre questões de integração física, que são a base de todo o progresso todo o processo de integração econômica e também conversamos sobre temas do Mercosul. Eu, antes de dar a palavra ao ministro Bustírio, vou ler a declaração conjunta Brasil-Uruguai que vamos firmar. Declaração conjunta Uruguai-Brasil. Encontraram-se os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, dos Transportes, Renan Filho dos portos e aeroportos Márcio França, e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa, pelo lado brasileiro, e os ministros uruguaios das Relações Exteriores, Francisco Bustijo, da Economia e Finanças, da Sucena Arbelete, de Transportes e Obras Públicas, José Luiz Valeiro, e o vice-ministro de Transporte e Obras Públicas, Juan José Olaysola. Acompanhados dos embaixadores do Uruguai, Guillermo Baje, e do embaixador do Brasil, Marcos Raposo Lopes. Os ministros dos dois países trabalharão juntos para impulsionar projetos centrais para o desenvolvimento da região de fronteira. O Ministério dos Portos e Aeroportos do Brasil lançará nas próximas semanas licitação de projeto básico e executivo, acompanhado de estudo ambiental para a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil na qualidade de obra pública, para tal fim, é, com o objetivo de que a obra de dragagem começará antes do próximo ano, ocasião em que se encontrarão ambos presidentes para celebrar seu início. Ademais, concordou-se... Acordou-se encontro em 30 dias entre os ministros correspondentes para assinatura do acordo de binacionalização do aeroporto de Rivera. O Ministério dos Transportes do Brasil, por sua vez, abrirá em 60 dias, prorrogáveis por mais 30, licitação para a construção da nova ponte sobre o Rio Jaguarão, com o objetivo de que o contrato da obra seja assinado ainda este ano. O Lado Uruguai, por sua vez, retomará os preparativos para a reforma da travessia rodoviária já existente entre as cidades de Jaguarão, no, Uruguai, no Brasil, e Rio Branco, no Uruguai, que é a histórica ponte Barão de Mauá, obra a ser realizada, uma vez a nova ponte esteja operacional. Como exemplo do caráter estruturante dessa agenda, registramos com satisfação que celebramos em 2023, 60 anos da criação da Comissão da Bacia da Lagoa Mirim, na qual se discute a hidrovia, entre, os, entre outros temas. Para fazer avançar esses projetos, que são de grande importância para as populações que vivem em nossa fronteira comum, decidimos criar um grupo de trabalho binacional. Com relação ao conjunto mais amplo da agenda bilateral, Reativaremos os mecanismos de consultas e de coordenação política de alto nível, ademais de aprofundar a cooperação fronteiriça. Brasil e Uruguai têm ainda a responsabilidade de impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul. Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo. Concordamos em aprofundar a integração intra -bloco e buscar a ampliação da rede de acordos externos. Entendemos que há amplo espaço para trabalharmos juntos nessa agenda externa do bloco em busca de uma melhor inserção internacional dos nossos países. Nesse sentido, trabalharemos juntos na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Trabalharemos ativamente em busca de acordos comerciais equilibrados com outros blocos e países e em questões centrais, como a eliminação de barreiras ao comércio, a melhoria da infraestrutura e o fomento do desenvolvimento sustentável. Finalmente, reiteramos nosso interesse comum em intensificar o diálogo sobre os desafios centrais da agenda binacional. Nesse sentido, o governo brasileiro convidou o governo uruguaio a participar da reunião de cúpula do G20, que terá lugar no Brasil em 2004. Feito em Brasília no dia 7 de março de 2023. Esse é o texto da declaração, então, que foi produto da nossa reunião de hoje, e passo então a palavra ao ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustijo. Muito bem, muito buenos dias, muito buenas tardes. Na verdade, que é um gosto estar aqui em Brasil, eh, acompanhado de meu amigo el canciller Mauro Vieira, con quien cultivamos una muy linda amistad desde ya muchísimos años, y fruto de eso, y los equipos que nos acompañaron, bueno, nos dimos la oportunidad de llegar a muy buenos acuerdos este, entre nuestros países. Creo que definitivamente nos tenemos que congratular de la muy buena reunión que tuvimos. En definitiva, estamos cumpliendo con el mandato histórico, pero con el mandato puntual de los señores presidentes, que siguieron cita en enero de este año, En Uruguay, el presidente Lula da Silva y el presidente Luis Lacalle Pou, en el cual nos mandataron a avanzar en eh, temas puntuales y concretos de la relación histórica y en particular en lo que hace a la integración física. Y en ese sentido, creo que debemos celebrar definitivamente todo lo que acordamos en el día de hoy, que dio muy buena cuenta a propósito de la declaración conjunta que firmamos el canciller Mauro Vieira, Esto es, yo sí, me gusta decir que la verdadera integración es la integración física, es la integración real, es aquella que no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. Como decíamos hace unos instantes, conversábamos de todos los aspectos vinculados al Mercosur, hablábamos de los aranceles, hablábamos de las excepciones, de las restricciones, todo eso puede avanzar o puede retroceder. Lo que no se puede ocultar y no puede retroceder jamás es una obra física como la que nos estamos planteando y acordamos entre Uruguay y Brasil a partir de este momento que yo diría que es casi, diríamos, histórico. Viro al embajador Valles que ha venido trabajando celosamente atrás de, de estos aspectos y la verdad que tenemos mucho de lo cual, cual congratularnos. Creo que ha sido muy buena reunión, reitero. Y, y bueno, ahora este, nos pusimos un cronograma de tareas por delante. Como bien apuntó el señor canciller Mauro Vieira, en un mes estarán encontrando los ministros respectivos para firmar el acuerdo, transformando el aeropuerto de Rivera en un aeropuerto binacional. Creo que si eso no es integración, entonces realmente es difícil encontrar otra palabra para ella. Y ni qué hablar además lo que mencionó y lo dice la declaración conjunta, En lo que hace la hidrovía de la Laguna Merín, Laguna de los Patos, el famoso bypass, por decir de alguna forma, que hace muchos años se viene bregando por concretarlo y me animo a decir que ahora sí estamos dando pasos firmes en tal sentido para eh, concretarlo en breve. Hay una fecha prevista, vamos a cumplir con esa fecha sin ninguna duda, es el compromiso de todos y es el compromiso de nuestros presidentes. Así que la verdad que, insisto, creo que es motivo de congratulación para todos nosotros los que hemos venido trabajando, nuestros equipos técnicos, este, el, el trabajo enorme del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acá están el ministro y el subsecretario, el trabajo enorme del Ministerio de Economía también, y el propio de la Cancillería reflejado en la tarea este, diaria del embajador Valles aquí en Brasil. Así que de mi parte el agradecimiento. Y bueno, en breve estaremos transitando de un lado al otro, más allá de la frontera seca, estaremos transitando en barcazas a través de la Laguna Merín y estaremos además ampliando esa integración a través también del puente sobre el río Yaguarón, que es otra de las tareas que acordamos y llevar adelante. Así que muchas gracias, quedo, no sé si vamos a quedar atentos a las preguntas o no hay preguntas, eso es lo que vos digas. Estamos demorados, creo que nos ganamos todos un muy buen almuerzo, así que por esta vez lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Señoras y señores, está encerrada esta ceremonia.